Olá, queridos, graça e paz, se liga aqui, ainda em João, capítulo 8. A mulher adúltera diante de Jesus e aquela multidão. Jesus vira e fala: Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Sabe o que, que eu entendo? Nesse capítulo, eu entendo a igualdade de pecado. Para de achar que a tua fofoca é pequena e o que cara que mata é que tem um pecado maior. Para de achar que é o um estrupador, que estrupou com o pecado. Não, peraí, mas eu, eu, só, eu só furtei a banana porque tava com fome. Não, eu só deixei de dar o troco porque eu tava precisando do dinheiro. Não existe pecadinho, pecadão. Nesse capítulo eu entendo que o adultério e o pecado daqueles que estavam ali eram iguais. É pecado, é pecado. A Tire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Nesse capítulo eu aprendo que você e eu não somos santos, somos pecadores. Então, antes de jogar a pedra, analise a si mesmo, guarde essa dica. Fique na paz.